Oi gente! Mais uma vez estamos aqui preparando algumas dicas, algumas lembretes importantíssimos para nossa nosso exame, né? Vamos lá? Vamos lembrar um pouquinho sobre outro ponto que volta e meia a OAB se preocupa. A gente está falando de quê? Hoje a gente está falando de negócio jurídico. E o que, que a gente vai falar hoje de negócio jurídico? Sobre a possibilidade do quê? Da sua anulabilidade, né? As problemáticas que a gente tem. Olha um pouquinho para a tela aqui. ó. A gente tem que lembrar que o negócio jurídico ele pode ser anulável quando a gente vê a hipótese de incapacidade relativa, ou seja, o agente maior de 16, menor de 18, porque se ele for menor de 16, o ato praticado por ele, aí ele vai ser nulo e não anulável, ok? Lá no artigo 165. E além desta hipótese que a gente está falando aqui de negócio jurídico anulável, nós temos também a anulabilidade dos negócios por vício resultante de erro, dolo, Coação, estado de perigo, fraude contra credores. Bom, o que, que normalmente a provinha da OB cobra e que a gente sofre aqui? Prazo. Ela adora falar que isso aqui é prazo prescricional. Não é prescricional, gente. É decadencial. É a própria morte. O direito, ele é decepado. Coloca isso na sua mente, leva o coração e casa com isso. E o prazo aqui tem um prazo específico. 4 aninhos. Vamos escrever aqui? Vamos lá. Prazo decadencial, opa, decadencial de quatro de aninhos. E aí tudo bem? Tudo bem. Só que a partir de que momento a gente começa a contar esse, esse prazo? No caso da incapacidade a gente vai colocar assim ó, a partir do momento que cessar a incapacidade a partir do momento que cessar a incapacidade começa o prazo decadencial de quatro anos a correr e para os demais atos aqui para os demais atos vai ser a partir do momento em que esse negócio jurídico foi realizado e é a partir daí que começa a contagem também, dessas hipóteses aqui. Só tem uma exceção aqui, que eu vou apagar aqui, ó, coação. A coação, eu vou puxar ela aqui, ó, puxar aqui, ó, fazer assim, ó. No caso da coação, esse prazo vai começar a partir do momento em que cessar a coação. Por quê, Tite? Porque, pensa comigo, gente, é só agora que o coagido tá livre para poder Usar todas as ferramentas possíveis, admissíveis, legais, dentro do direito para poder se defender com relação a essa coação sofrida. Enquanto ele está sob a coação, ele está sendo vítima, ele está preso, ele está atrelado, ele não consegue fazer nada, né? É, é isso aí, tá? Outra coisa importante que eu quero falar, olha para a tela de novo. Também isso já caiu em outras provas e leva o aluno, muitas vezes, a uma falha. O que, que a gente tem aqui? Olha só. Vocês viram que todos esses vícios aqui, ó, erro, dolo, coação, nananã, são todos... Se existirem, são anuláveis, perfeito. Aí você fala assim, e a simulação? A botou a simulação lá no cantinho, por causa de quê? Eu explico para vocês, por causa de quê, Nossa Senhora? Pelo seguinte motivo, gente, a simulação ela não está aqui nesse grupo do inciso 2 do artigo 171, porque se ela ocorrer, o ato é nulo. Então, tomem muito cuidado com isso daí, porque normalmente eles cons conseguem colocar pra gente uma, uma história, uma situação que leva-nos a pensar o quê? O ato é anulável, os, os demais vícios são, então ele também é, pronto, você bota tudo no bolo e se enrola, e não vai dar certo. Outro problema que a gente tem, muito embora o ato seja nulo, a gente vai falar o seguinte, que esse ato subsistirá se houver validade quanto à sua forma e a substância. Leve isso aí pro coração, para você não esquecer esse ponto importante. E pra finalizar, falando ainda de negócio jurídico, vocês têm que lembrar o seguinte, professora, é possível a existência de negócios jurídicos que a lei vai dispor, vai determinar que eles são anuláveis, sem fixar prazo? Sim. Portanto, olha pra cá, se, se a lei dispuser, falando que um ato, é, um negócio jurídico, ele é anulável, anula, anulável, anulável, e não colocar prazo, esse prazo vai ser de dois anos. A partir de que momento vai ser a contagem desse prazo? Nota aí também, a partir da conclusão do ato, tá? Cuidado com esses detalhes, cuidado com esses prazos aí, que é uma coisa simples, singela, mas que eles gostam de levar vocês a, a ter uma dúvida e se equivocar, tá bom? Espero vocês para mais mais e mais. Beijo, até lá!